E aí pessoal, como vocês? Aqui quem fala Pinguim e hoje eu não estou sozinho. Se vocês quiserem falar aí, galerinha. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Patsy. Boa tarde, Cetzer aqui. Olá, eu sou a Ruby. E hoje a gente está aqui para jogar Among Us para descobrir quem será o impostor entre os furros. Ah, Cetzer, com certeza. <risos> Não, né? Da última vez que eu joguei foi três vezes que eu lembro. Alguém aqui é Ciano? O não. Cake tá como Ciano. O Cake é o Ciano. É, o Cake é o Ciano. Então é o Cake. <risos> Pronto. <risos> eu, sou, eu sou o Queijinho. Player, este energúmeno me fez perder o raciocínio. É. E hoje a gente... Então, vamos lá, né? Among Us, não, o que é que aquela aventura... Não é ele e... mudou verdinho <risos> agora enfim vamos começar a partida então vamos ver quem vai ser o impostor entre nós bora bora bora então let's start Todo mundo muda. Peraí. Vou botar também. Não vale pegar a live, hein? Ou. Oh, pra você mesmo. Você. Ah, não. Achei que tinha coisa aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ah! <risos> Bom, uhum. eu não devia ter feito o scan aqui, né? Pô, eu tinha scan Ah, mas sangue é um menos Incrível, obrigado Ih, porra, tô fazendo bosta Tá, pera aí Obrigado. Tá, vamos lá nos Shields agora. Ah, vamos que vamos. Não me mata! Ah não, mano. Pô, galera, <risos> O pinguim desarmou o reator. <risos> Deixa eu ver aqui só. Beleza, aí eu sim. Eu acabei de passar pelo Setzer. Mano, eu também passei eu pelo Setzer. Eu, vi... eu tava ali na cafeteria, tá ligado? O Eu tava andando sozinho esse tempo todo, então, mas não sou eu. O pinguim desarmou o reator junto comigo quando deu pau no reator. É. Aí depois eu fui pra cafeteria foi logo em seguida. Você vai pra cafeteria e re... bata e reporta. Eu tava sozinha, gente. Justamente... Não, eu eu não, tava tava... Assim. não, eu tava indo fazer a pesca do outro lado lá no, no storage. E eu fui passar pela cafeteria. Mas uma pessoa com esse fone. Será, mas você tava indo pro storage pela cafeteria? Ah, eu tava indo pro storage porque eu ia passar por, por cima. Tá eu vou pular. Isso. Eu vou pular, na um real. Pinguim. Eu não tenho a menor ideia, na real. Eu vou culpar ninguém também. Não. Não, tô... Bom, eu vou esquipar porque eu não tenho certeza. Eu vou até pinguim. Ah não. <risos> não tava, sozinha, tava... tava muito atrapalhado. Eu tava sozinha, não tenho como provar que era eu. Então não era isso. Tudo estranho, tudo estranho. Se mutam. Vamos lá. Eu tô achando que é o Kate, velho. Eu vou ficar muito puto com o Ruken. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Qual é a próxima task? Meu Deus, ok. Eu tô aqui no, no oxigênio de baixo. Desarmei aqui. Hum, não, dá. tô, tô ferrado. Não tô aqui. Vai me matar, né? Ai que bom eu não morri na elétrica Ai <risos> que bom eu não morri na elétrica <risos> Eu sou a lei Tá bom Tá Morri Morri Poxa, não era o pinguim É, era a se a gente ouvia ela matando o pinguim <risos> Ah, é, viu? Aham. Uhum. Aham, uhum, vi, mesmo. Bom, A se passou por mim e não me matou. Eu tava é, sozinha. Ela matou o Piguinho. Ah, o Pinguim claro, fui eu que matei. Eu passei pela Ruby sozinho e não matei e matei o Pinguim. Muito Sim. bom você mata. Não matar um e matar o outro. Exatamente, claro. E um ótimo jeito de disfarçar e matar e acusar os outros. É. Gente, eu vou, eu vou votar no set. Ai, meu Deus! Primeiro você me dá um Por soco quê? no braço. Hoje que pega no meu peito, quase me tira... <risos> Parabéns, amor. <risos> Parabéns. Eu... Ah, não! Eu botei no set porque... Porque eu... Eu, eu queria... Que Sensacional! Que a gente... Eu vou tentar se por porque eu queria que metade do financiamento da casa fosse pago. <risos> Caraca, Patsy! É. Todo mundo desconfiando de mim, só porque eu achei aquele corpo lá na cafeteria. A tá na minha frente, na minha frente. É a arte de ser cara de pau. Eu Ai, só vi eu a minha morte eu, morte eu falei: Como ah, ah, <risos> get away with Murder? Funcionou. A Mongus é rica. do o no outro round. Vocês estão olhando a live, hein? Tudo. Não gosto de 5%. <risos> Eu também não gosto, porque eu sou uma impostora muito ruim. Todo mundo descobre no primeiro round que sou sou. Meu amor, você é uma impostora ruim você é uma tripulante ruim também. Caraca. <risos> eu sou um péssimo é tripulante. <risos> ah, já, é. eu sou ruim. Eu tenho outros predicados. Eu caramba, grito. Eu denunciei, eu, eu até o corpo, eu denunciei. Falei, caramba, a Pathy se matou na minha frente. Então, <risos> eles Nossa, eu nunca mais peguei do cartão, que alegria. Meu coração fica feliz, velho. Odeio aquele coisa. O povo tem que passar pela elétrica. Ainda bem que eu não acho que eu não tenho nada na elétrica. Não tem. tenho. Sai Kiki! What the hell? Poxa, só foi fácil, gente. Caraca, como assim? <risos> eu só fiz lá um negócio e já apareceu lá de feature. What? <risos> Porque a gente não acabou com a sabotagem do sexo. A Ruby, eu tava num reator, eu demorei pra chegar lá. E isso, a Ruby estava parada em algum lugar não fazer porra nenhuma. A porta onde eu tinha que fazer a peça, na hora que eu cheguei pra fazer a Sabote o oxigênio e fique parado em frente ao painel. Incrível. <risos> Jogada de gênio. Tá em frente, todo mundo acha que você tá desarmando e você tá lá, coçando o saco, <risos> esperando o tempo acabar. Ai, que horror. Ai, que horror. Para o que tá fazendo e vai arrumar. Fake, okay, você então, assinou. Não é uma boa, não. Não, não é uma E o Ah, não, pera. Olá Thomas, bem-vindo à live. O Setser do Pinguim, tá? E vestido de Minion em homenagem a. Eu vi já, eu não quis comentar. Because I'm happy. Because I'm happy. Because I'm happy, Eu tô ligado, Thomas. Bem. Eu vou ficar. Eu vou, eu vou estacionar no Setzer. -se. Pronto, estacionamento Setzer. -se. <risos> Pera aí, é que é? Todo mundo junto aí. É, é, é. é montinho, montinho no setzer. <risos> Pera aí, eu não consigo. <risos> tá tá Pronto, bom. olha lá, o montinho do setzer aí. <risos> Já que a gente não tem montinho clastro, a gente tem montinho setzer. É isso. Vamos lá. Ah. Vamos mandar aqui a próxima partida. Bora, bora. Tá. Bora. Olá. Nossa, que surpresa! <risos> Pode deixar, aqui. Ah, não, velho. Vamos ver aqui agora. Ah, tem uma aqui perto. Que bom. Vamos lá, chate. Vamos, vamos ganhar essa. Vamos ganhar uma, pelo menos, de. Sem ser impostor, poxa vida! Vamos ganhar uma! Pedi demais, velho! Depois vamos vou mudar o mapa pra deixar as coisas mais emocionantes que eu não aqui. Não, peraí! Não, melhor não! Vou pra elétrica! Vou pra elétrica! Espero não morrer! Ih, eu tava longe! muito claro. pra Vamos lá, vamos eu começo lá. Começa a fazer a task, me marca. Eu volto a fazer a tesque, eu não consigo fazer task. Agora é consegue. Não é a, parte. a Zumo... ah, foi o que quem Zumo encontrou. É foi o que então, quem encontrou. Não é eu não, eu tava longe, eu tava eu tava indo para a elétrica, mas eu nem cheguei perto. Tava no reator. Eu tava na sala da segurança. Queria dizer é. que quem me matou ainda está no jogo. Ava. vá. Não vale dar spoiler, hein? Faz isso que eu quero dizer. Temos um cheiro Holmes hein, querido? É. Não, eu não dou spoiler, eu gente... só faço graça. É. Entendi. Hum, eu vou esquipar, véi. Até então eu não sei. Eu tô desconfiando do set. Pô, cenourão. Ah, pô, cenourão. Isso. Porque você chamou ele de Snowden? <risos> Olha, eu não tenho mais paredes, agora eu vou conseguir fazer o uh, que, que que é essa? peraí aí! What the hell? Que porra é essa? O que, é que eu tenho que fazer? Eu real não sei o que eu tenho que fazer aqui. Acho que é isso, né? Tá bom. não. É elétrica. Tá, sei lá. O que, que, que aconteceu ali? Eu entendi, não. Ah, não. Tá, bora pra média. Olha só. Olha só. Porra. Aí. Desculpa a palavreada, mas eu fiquei triste agora. Eu sou muito lerdo. Ainda mais com o mouse desse jeito. Opa! Não morre, não morre, não morre. Morri! Morri! <risos> Olha, a gente não foi pinguim. Né? É o é certo. Um Achei aqui na, na sala elétrica. É o Setzer, porque eu vi o Cake passando por mim É o Como que é o Porque o Cake passou por você É o Tá, o Cake pode ter passado por você e deixado o corpo pra trás Setzer, Setzer, Setzer Ela tá muito ansiosa pra voltar em mim Vou botar em você de vitória <risos> nesse jogo. Ah, muito bom. <risos>